faz pegar uma outra paisagem a parte a traseira parte dela e também nós já vamos encerrar esse vídeo e vamos ao vídeo Olá, boa batalha os amigos Maurício Mococa, hoje nós estamos aqui na, no rio aqui, numa, numa beiradinha de praia aqui do rio onde tem uns cascais e... só que o rio está muito cheio mas mesmo assim nós vamos dar uma, umas três peneiradinhas aqui pra, pra ver o que, que vai acontecer Essas cascairinhas da beirada aqui Quem sabe a gente dá sorte aí com um diamante diamantinho Então o Edson aqui que vai peneirar lá no, na, mais na frente lá Dá um alô aí seu Edson Opa! Como é que vocês estão? Boa tarde ah, Eu Já saiu O Edson falando boa tarde aqui Eu Já saiu Lembrar Lembrou o pessoal aí pra se inscrever no canal já aí Já saiu uma então, Dá uma força aí pro canal poder crescer. É, já saiu um quartozinho aqui, ó. Então vai leva, leva lá, leva lá. Tá pondo muita pedra, você vai ficar ruim se arrastar lá em cima. Não, não chacoai não, você vai acabar pegar cascalho aí. Vai pra tá dentro lá. Só está de baixo, fica só com a de ribo. Penera de cima do Aí, traz a é de cima, pra cá. Ixi. Vai cair, ele, hein? Tem alguma pedra bonitinha, meio capricórnio Nossa, não rodou ela, ela tá cheio de fabrico Segura a pedra esse Olha que é pedrinha que é o pucão Uhum vamos dar uma olhada nele, mas não tem, não tem alguma pedra de box assim. não. Tem não, tá fortezinho, fortezinho bonito tem. Cascaio não tem nada. Vai dar uma ali. Roda o cascó aí dentro. ele tudo no meio e roda ele. Aí vai rodando. Ó, aí. Então, tô vendo nada aí não. é, aqui tá meio difícil ter um coscorinho. Né? Tá. É até pinta bonitinha, Mas o didi mesmo Hum? Um pedacinho de chumbada. Dente hum? de fábrica bonito tem aqui, ó. Cascarinho bonito tem É, mas não é muito fácil não Ih, essa tá terrível aí deu um, uma aqui, fina, dois meninos, aí Depois é muito passar, não né? você vê com bastante linha. Hã? É, você veio com bastante linha. Uh -uh. Tem que olhar mais no tempo, ele concentra aqui, ó. Mas desse jeito não deu nem pra rodar, ó.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 Vou dar mais um pouco a aqui, se não é mesmo aqui. Não é mesmo, não é nada. Hum. Mas nem a forma aqui não tá dando, Jacó. Uh -uh. é? Tá dando nada, hein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 mas mesmo aqui para mostrar aqui pro pessoal o fenômeno das coisas às vezes uma coisa muito também sem sem explicação eu vou descer aqui mim fazer um vídeo mais de baixo aqui tá até ruim de andar porque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 Uma boa tarde, Maurício Mococa.